cozinha, principalmente, eu acho que é um dos corações da casa, é o coração da casa, né? a cozinha ela normalmente é um cômodo que tem muito movimento, independente se você mal fica em casa, se você fica em casa o dia inteiro, né? ela tem movimento, talvez mais do que qualquer outro ambiente na casa. Então é um ambiente que exige mais limpeza, né? é um ambiente que exige que a gente tenha mais atenção o tempo todo, né? É louça, é o pano de prato, é o fogão, é cada, cada hora é uma coisinha. Né? E tem uma coisa que eu uso aqui, um sistema que eu uso na minha casa, é, que eu acho bem interessante, que eu resolvi dividir com vocês. Tá? É, assim, normalmente faxina mesmo uma cozinha, aquela limpeza, sabe, de cima a baixo. Eu faço assim uma vez por semana aqui na cozinha. Mas, é, bancada da pia, a própria cuba da pia, né? Essas coisas que a gente usa demais, a gente tá sempre precisando limpar. Então, para facilitar essa rotina específica, tem a pia tem um armáriozinho embaixo que eu guardo panela e tudo mais. Mas aqui embaixo eu também tenho uma cestinha, tá? Esse é o meu sisteminha, ó, pra facilitar a minha vida. Dentro dessa cestinha aqui, que é bem prática de puxar, tá vendo? Porque ela tem uma alcinha. Eu tenho algumas coisas de, que eu uso muito o tempo todo aqui na cozinha. Primeiro, uma luva para quando eu quiser lavar a louça com luva, né? Não uso tanto não, mas eu gosto de ter um aqui. Um saponáceo, né? Um sifezinho assim. Porque eu gosto de, ah, depois que lavou a louça, dar uma limpeza na, na cuba, sabe? Tirar aquela gordurinha, aquele cheirinho. Né? Eu sempre deixo também extra, tá? É, bem perto da, da pia. Uma esponja e um detergente novo. Então, assim acabou meu detergente, eu tô la... terminando de lavar a louça e acabou o detergente. Eu vou, pego aqui na minha cestinha, depois eu vou e reponho na cestinha, né? Pra poder ter perto, pra eu não ter que parar tudo, ir lá na lavanderia, pegar dentro dos produtos de, de limpeza o detergente, tá? Assim como a esponja, né? Também é uma coisa que se você deixa pra depois você acaba não trocando, quando você vê, tá aquela esponja... É, molenga, xixi lenta, dentro da pia, entendeu? Então eu, eu já deixo eles extras aqui. Outra coisa que eu tenho para ajudar na manutenção da limpeza da cozinha, um desengordurante, tá? Um desengordurante geral, qualquer um que você goste de usar mais aí, eu, por acaso estou usando esse no momento, e aí eu deixo ele aqui porque terminou é, uma fritura no fogão e tudo mais Eu não preciso esperar pra fazer aquela limpeza no fogão Eu já pego um papel toalha, uma coisinha assim Passo um desengordurante rapidinho Na própria bancada também, né? Passo um pouquinho assim, passo aquele papelzinho Pronto, tá limpinho E eu não preciso esperar é, pra parar e limpar tudo, sabe? E também consigo manter aquela faxina que eu fiz na cozinha por mais tempo. Eu consigo manter as áreas mais usadas da cozinha mais limpas por mais tempo, né? Um outro produto que eu tenho aqui também é um, uma pasta de polir inox, tá? Que é pra, de vez em quando, tirar umas marcas de panela e tal. Eu deixo ela aqui no cantinho. E esse lencinho aqui, que eu amo muito que é um lenço umedecido, tá? Ele vem com um desinfetantezinho, né? Vem com... Ó, ele diz que ele, ele é três em um. Tem um cheirinho bom, poder desengordurante, deixando as superfícies lindas, limpas e perfumadas, lindas. É, e o poder é praticidade, limpeza e perfume. Ele tem um cheirinho de limão bem gostoso, bem característico de cozinha, né? Uma coisa refrescante, assim. Ele é um lencinho umedecido, tipo aquele que a gente usa pra... Limpar o bumbum do neném, tá? Só que ele vem com um desinfetante, um desengordurante, né? Que você vai fazer a limpeza rápida de uma bancada, ou de uma mesa de cozinha, sabe? Ou de um aparelho, é, um eletrodoméstico que sujou, alguma coisa desse tipo. Você limpa rapidamente com ele. Então, eu gosto muito de ter isso aqui por perto. Deixo um pacotinho. Não uso no dia a dia da limpeza da casa. Não acho ele tão prático, mas para uma emergênciazinha na cozinha, ele é top. Então, esse aqui é tipo o meu kit de emergência, tá vendo? Ó, eu deixo ele sempre embaixo da minha pia, Ó, bem aqui, bem fácil, tá vendo? um acesso que, cara, eu tô aqui na pia, eu abro, tiro rapidinho, boto aqui em cima, faço toda a limpeza, né, e com isso eu consigo manter a limpeza e a organização da cozinha de uma forma muito mais prática, tá? Isso é um sistema, um sistema que facilita a tua vida. No meu caso, facilita muito a minha, porque eu não tenho que ir lá na lavanderia, abrir o um armário, pegar um produto, parar, porque nessa a gente deixa para depois, né? Quando a gente tem tudo mais perto das nossas mãos, a gente acaba fazendo na lar. Espero que te ajude esse sistema, um beijo e até o próximo.